Opa, meus queridos, tio, sou área, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, porque comigo, sem zoas. Parece brincadeira eu tô reclamando de estar tá com preguiça, de tá indo pra academia e ficar quebrar todos os vídeos atuais, mas é sério, eu juro pra vocês, parece que alguém me pegou e me deu tanta porrada que, mano, não tem explicação. Eu só quero ficar deitadinho na minha, bebendo minha aguinha, sem incomodar ninguém, então por isso não vou enrolar tanto. Enfim, vamos pro vídeo logo. Jazz Ghost. Tá aí um nome que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, principalmente o pessoal que gosta de Minecraft. Até porque cá entre nós, o cara é um dinossaurinho do YouTube. Mas ainda assim, eu sei que tem gente que não conhece, então bora pro contexto resumido. Jazz Ghost é um canal de Minecraft que tá na plataforma há quase 10 anos. E que eu, pelo menos, o conheci quando ele fazia tutoriais de construções modernas, casas modernas, mansões. Enfim, que eu tenho que ser sincero pra vocês. Enquanto ele construiu uma mansão, eu construí um Marraco <risos> mesmo ele ajudando no vídeo, porque eu era muito ruim de construção, mas tá. De lá pra cá é muita história, mais de 4.800 vídeos, 12 milhões de inscritos, e isso é o que faz o mesmo seu o dinossaurinho que eu disse, até porque ele é muito antigo na plataforma e os números mostram isso. Mas nem sempre tudo foram flores. E o mesmo lá no especial de 10 milhões de inscritos, ressalta como ele era uma criança sozinha e que tinha muitos problemas com baixa autoestima, e isso acabou afetando o mesmo, inclusive eu vou utilizar um trecho do meu vídeo antigo que eu fiz há um ano atrás pra mostrar pra vocês exatamente como foi e é exatamente como eu ainda penso. Eu era aquele cara também que era um loser, tá ligado? Eu, eu não tinha amigos, eu não via nas pessoas que estavam ali à minha volta como amigos, eu não conseguiria me enxergar nessas pessoas, sabe? Um grupo de amigos eu não conseguia ter. Eu literalmente não tinha um grupo de amigos, eu fui ter quando eu me tornei um adulto Foi só, só depois de adulto que eu fui conseguir ter não se imagina um adolescente ali uh, que se achava feio, eu me achava feio Eu não conseguia imaginar que alguma mulher algum dia poderia olhar pra mim, sério, sinceramente Eu achava que nenhuma mulher ia me querer, eu me achava feio, eu me achava chato Porque toda vez que eu tentava chamar a atenção, eu acabava sendo zoado então, eu me tornei um cara muito introspectivo, um cara muito recuso. Eu tenho certeza que eu contando esse relato pra vocês, é, muitos de vocês vão se identificar, muitos de vocês vivem isso hoje porém em um determinado momento da sua vida ele decidiu dar um basta a isso e decidiu por si só fazer algo com que as coisas ficassem melhores para ele e ele decidiu procurar ajuda procurar fazer terapias para trabalhar sua saúde mental onde ele disse que foi ali que a vida dele começou a mudar até porque eu sei que para algumas pessoas ainda quando a gente fala sobre psicólogo terapia quem tem a cabeça um pouco mais fechada acha que é apenas um lugar para pessoas loucas mas não é isso cuidar da sua saúde mental nos dias atuais é uma das coisas mais importantes que existe porque se a gente, não estiver bem com nós mesmos, com as pessoas vai ser ainda pior. Bem, nesse tempo de solidão ou algo relacionado a isso, o Jazz aproveitou para criar o seu canal e, por sorte, o canal dele começou a dar certo bem rápido, até. E com isso, automaticamente ele conheceu novas pessoas e fez finalmente amigos que antes ele não tinha. E, junto com a terapia e o seu canal dando certo, as coisas começaram a entrar nos trilhos e o Jazz começou a se sentir bem. E algo que eu preciso ressaltar aqui é que, sim, o YouTube ou a internet em si, ela te dá amigos, sim. E eu digo isso porque antes. Antes de eu criar o meu canal, eu também me sentia só. Eu sinceramente me sentia sozinho demais. E hoje as coisas mudaram de uma maneira incrível. Hoje eu me vejo feliz e com amigos incríveis que eu conheci. O ponto é, o cara já viveu de tudo aqui na plataforma e se mantém até hoje com uma fanbase incrível, apenas por ele ser ele mesmo. Independente do vídeo que ele postar, o público sempre vai estar tá lá pra o acompanhar, e isso é muito incrível. O Jazz já passou por dificuldades quando mais novo, já passou por dificuldade com o canal, mas mesmo assim ele nunca desanimou e é sobre isso que eu quero falar. Vai ter vezes que vai parecer que tá tudo dando tudo errado. Ou então você vai pensar que o problema tá em você, mas tudo é com o tempo e com nossa determinação e tá tudo bem ficar difícil e dar errado. Afinal, eu aprendi que se fosse fácil, qual seria a graça e o sentido da vida? Se tá difícil é porque você tá no caminho certo, velho. E se o problema for coisas que surgem na sua cabeça, é sério, procura ajuda, faz terapia, porque você vai ver o quão importante isso é e o quanto isso vai te ajudar. O jazz é um exemplo a ser seguido e que todos nós deveríamos seguir. Sabe aquela frase que algumas pessoas dizem de que a gente deu a fama para pessoa certa, e é exatamente a verdade em relação ao Jess. o cara tem muito amor pelo que faz, muito amor pelos seus inscritos, e muito amor pela sua vida, por isso então ele decidiu se cuidar, e eu acho que todo mundo que passa por uma dificuldade, devia agir e fazer como mesmo, afinal como tá no título, pô Jess. que exemplo, que exemplo incrível você é, e dá pra todos aqueles que o acompanham, e que inspira todos os dias as pessoas a serem um pouco melhores, e é isso. E eu só queria fazer um vídeo demonstrando um pouco do meu respeito e gratidão pelo Jazz. Afinal, depois daquele vídeo, de um ano pra cá, minha vida mudou bastante. Comecei a me cuidar um pouco, cuidar da minha cabeça, dos meus pensamentos. E hoje eu tô melhor. Hoje eu tô muito melhor. Só engordei uns quilinhos aí. <risos> mas com o tempo eu perco, e logo mais é Sam Sarado 2022 100% real e atualizado, mano. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Sam. muito prazer em ter vocês por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, e por favor, ative esse sininho, porque as notificações do canal estão bem baixas. E se você já é inscrito, tenta desinscrever e inscrever de novo e ativar o sino, porque o YouTube às vezes pode ter dado uma bugada e não tá notificando tanto os meus vídeos pras pessoas. E é isso, eu... Eu não queria enrolar, mas acabei enrolando. <risos> Valeu, falei nós é nóis. Até a próxima e fui. Beijão.